Felipe Drogovic não venceu no final de semana da Fórmula 2 na Bélgica, mas ampliou a sua vantagem para Theo Porcher na liderança do campeonato. Foram 25 pontos contra 3 do piloto francês, o que coloca Drogovic 43 pontos à frente de Porcher. Ele pode, inclusive, ser campeão na próxima etapa na Holanda dependendo dos resultados. É difícil? É precisaria fazer 36 pontos mais que por share dos 39 possíveis, para ficar com a taça. Tem o primeiro matchpoint, point, mas é complicado. Seja como for, Drogovic pode se beneficiar do tanto que está acontecendo em termos de pilotos e do mercado, afinal a Alpine já não quer contar com Oscar Piastri. Quer tirar Pierre Gasly lá da AlphaTauri Tauri e tirando da AlphaTauri Tauri pode até ter duas vagas, já que a equipe B da Red Bull não deve contar com os serviços de Yuki Tsunoda. Ah, mas aí vai atrás de Colton Hertha. Só que Colton Hertha não tem pontos suficientes para a superlicença. E aí não tem piloto que suba da Fórmula 2. Red Bull está com um programa fraquinho. Tem Nick Schumacher que não deve ficar na Haas. Tem a Williams, que não deve contar mais com o Latifi, coitado do Lula lá. Será que tem lugar para Drogovic na Fórmula 1 2023? Titular? Reserva? Ou não? Coloque aí nos comentários.